E aí galera do YouTube, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo que aparentemente muita gente faz hoje em dia, onde eu vou mostrar quais são os meus itens de EDC. Para os não iniciados, EDC é a abreviação da expressão em inglês Everyday Carry. Ou seja, o EDC é o kit de coisas que uma pessoa porta no seu dia a dia. É, pode parecer uma modinha para algumas pessoas, mas se você olhar para a bolsa da sua mulher, você vai concluir que ela faz, ela monta um kit EDC desde, desde que ela é criança, provavelmente. Né? Você pega a bolsa de mulher, ali dentro tem de tudo. Tem alicate, tem batom, tem né, todas as coisas de maquiagem, tem absorvente, tem, tem várias coisas. Então o EDC ele é específico de cada pessoa. Um bombeiro vai ter um EDC diferente de um analista de sistemas, que vai ter um EDC diferente de um enfermeiro. E assim por diante. Na montagem do EDC, as pessoas levam em conta diversos fatores. Tem gente que coloca itens para segurança pessoal, como spray de pimenta, taser. Tem gente que coloca ferramentas. Tem gente que coloca é, alimentos. Tem gente que, que coloca todo tipo de coisa. Cada pessoa vai julgar o que é mais, mais apropriado, mais útil para ela. Então eu vou mostrar o que é que eu... Tenho carregado atualmente, novembro de 2015 E por que, que eu acho esses itens importantes Então vamos lá Primeiro item do meu EDC é obviamente a minha carteira Essa é uma carteirinha da, de uma marca brasileira chamada Relevo Eu já fiz várias tentativas de substituir essa carteira Mas até hoje nada me agradou tanto quanto ela Eu já tenho essa carteirinha há pelo menos, sei lá, 12 anos E ela está aí firme e forte Ela é bem fina ela não, não fica aquele trambolho quando eu boto no bolso. Ela tem aqui dentro um, um espaço para eu colocar aqui a minha, minha CNH. Ela tem um espaço aqui na frente para colocar cartão de crédito, alimentação, cartão de débito. E aqui dentro eu carrego meus cartões de transporte público. Aqui vai um dinheiro. Que não é muito. E é isso. Carteirinha super funcional. Leve, fininha. Até hoje... Tem me servido muito bem e eu vou continuar com ela por algum tempo ainda. Segundo item do meu EDC o meu telefone. Eu tenho utilizado um, um Moto X, primeira edição. E como eu estou usando ele para filmar esse vídeo, eu vou usar essa capinha aqui para representá-lo. Eu porto também no, no meu dia a dia o meu chaveiro. O meu chaveiro ele, atualmente ele é composto de duas coisas de dois, de dois é, subconjuntos aqui, tem um, um, um pedaço que são as minhas chaves, chave de casa, chave da gaveta do trabalho e etc, e tem uma, uma segunda parte aqui que são algumas ferramentas que eu porto, gerber shad uma caneta, essa caneta aqui é, é de aço inox, eu comprei no, no Aliexpress, e uma lanterninha de chaveiro aqui que é a, a Phoenix E05SS. Então aqui eu tenho alguma versatilidade aqui, esse mosquetão eu uso para... é o Night Eyes S Biner, é o número 3 esse aqui. Isso aqui eu, eu prendo no... no cinto ou no... na calça jeans e aqui eu tenho alguma versatilidade, quando eu ca... quero carregar um ou outro eu consigo remover ele aqui facilmente. O, o meu chaveiro ele é a parte do EDC que... Que sofre mais mudança de vez em quando eu coloco tiro coisas testo coisas diferentes tem algumas outras ferramentas que eu comprei aí um, uns penduricalhos que estão chegando aí da China talvez eu adicione aqui não sei mas por enquanto é isso eu consigo carregar na mão aqui de uma forma bem, bem ergonômica que eu consigo fazer uma massa compacta aqui ó e quando eu quero tirar um ou outro é fácil e não é muito pesado tem gente que vai achar que é coisa para caramba mas não é não isso aqui eu consigo carregar tranquilamente no dia a dia sem me, me, me chatear muito Colocar ele aqui no canto aqui. Bom, um outro item de DC que eu tenho Que é uma parte central do meu DC É o meu canivete Esse aqui é o meu xodó É o meu ZT 0560BW Bom, tem um outro vídeo aí Só sobre ele no, no meu canal Eu tenho um xodó com esse canivete Incrível, porque eu sou muito entusiasta de, de cutelaria e, pô, isso aqui é, é lindo esse canivete é lindo ele é uma peça central aqui do meu EDC não sai de casa sem ele nem para ir na padaria tá sempre comigo esse troço aí eu coloquei um, um lênard aqui de paracord comprei no, na China um, uma caveirinha um, um bid aqui não é de titânio, não é nada rebuscado mas ficou legal e tem sido assim desde então esse aqui é o meu canivete. próximo item de EDC é o meu multi-tool. Eu tenho carregado o Leatherman Wave. Eu carreguei durante muito tempo um, um Vittorio Nox, o um Spirit. É, só que ele tem o um inconveniente de não ter lâmina de ponta e ele não ter esse clipe. O clipe é muito útil é, para você portar né, quando você está fazendo algum trabalho. Eu faço muita coisa na garagem, então é legal demais ter esse clipe. E aí eu optei também pelo, pelo Let'em Wave, porque além do conjunto de funcionalidades que ele tem, que é muito bacana, ele tem essa versão é, Black Oxide, essa versão preta. Então esse clipe no bolso, ele, ele fica muito discreto. Ele, ele não denuncia como o, as versões em aço, né, em, em aço oxidável puro, né, sem nenhum revestimento. Então ele é muito discreto, ele tem, funcional, tem, um, tem 17 ferramentas. É muito robusto, não é tão pesado, é compacto. Esse tem sido o meu multitool do dia a dia e está me servindo muito bem. A única, é, o único desagrado que eu tive com ele, ele tem uma ferramenta aqui. Isso eu vou conseguir mostrar rapidamente. Ele tem uma ferramenta que é um, um bit driver de, de chaves pequenas. Aqui, ó. Então aqui tem uma chave de, de fenda. A câmera não vai focar como sempre. Tem um bit drive de chaves pequenas, aqui tem uma chave de fenda e na outra ponta tem uma chave Phillips. Essa semana eu fui apertar o parafuso do meu óculos e essa chave quebrou, a ponta simplesmente quebrou. Então esse é o meu único é, desapontamento com ele até então, mas no resto ele tem me atendido muito bem. Carrego ele sempre, uso esse pocket clip com frequência, é deep carry, não fica nenhum pedaço dele para fora, é muito bacana. Lederman Wave é o que eu tenho portado no dia a dia Junto dele eu tenho portado esse kit de chaves da Lederman que eu comprei Aqui tem 42 chaves Isso eu não carrego no bolso Aliás, nem todos esses itens aqui eu carrego sempre no bolso Alguns deles eu carrego no, na carteira, ou na, na bolsa ou na pochete Porque se eu for carregar tudo no bolso é muita coisa para carregar no bolso Então algumas coisas vão no bolso, como por exemplo o canivete sempre vai no bolso Carteira sempre vai no bolso. Mas, por exemplo, o Multitool e essas chaves às vezes vão na pochete, às vezes vão na mochila. Então, isso aqui eu carrego. Aqui tem chave, é, chave Philips, chave de fenda, chave Torx, chaves hexagonais. Tem 42 chaves aqui, muito útil. Aliás, isso aqui foi um grande. Foi um fator decisivo para eu comprar o Lederman recentemente. É, eu tenho praticamente tudo que eu preciso para tarefas domésticas e uma ferramenta só Ledman e essas chavinhas aqui Vou colocá-las aqui se vai caber tudo no frame Vou colocar aqui assim Então tá aí, Ledman mais essas chaves é, Eu tenho também, carrega no dia a dia uma lanterna Essa é a minha lanterna principal, é a Olight o S10R Eu tenho aí um outro vídeo só sobre ela essa lanterna no dia a dia ela é simplesmente incrível, porque ela tem a, essa, a tampa traseira ela é magnética, então eu consigo prender ela em vários lugares. É, por exemplo, essa semana a luz, a lâmpada do banheiro do meu trabalho queimou e aí ficou tudo no escuro. E aí, o que, que eu fiz? Levei essa lanterna para o banheiro e colei ela no, no bocal da lâmpada. E ficou lá, ajudou todo mundo, toda hora alguém ia para o banheiro pegar ela emprestado. Muito útil essa lanterna, é potente, tem 400 lumens no modo mais, mais alto. É recarregável, simplesmente eu encosto ela na base e ela já está carregando. Essa é a minha lanterna principal, compacta, leve, potente, muito boa, recomendo demais. Então vou ela nesse cantinho aqui. Meu outro item de EDC é o meu pendrive. Né? Esse aqui é um SanDisk Extreme 3.0. É, eu sou analista de sistemas e, incrivelmente, eu sempre achei que pendrive era tudo igual. Não. Quando você usa um troço desse aqui, você toma até um susto, porque ele é muito mais rápido do que essas porcarias que a gente usa geralmente. É, aqui eu, eu carrego aplicativos, eu carrego chaves de criptografia que eu uso, é, algum MP3 para ouvir no carro, e é tudo criptografado. É, as, as partes sensíveis, né? Como, como as minhas chaves, é, documentos, são tudo, é tudo criptografado, se você achar esse pendrive na rua, você não vai conseguir fazer nada sem a minha autorização, porque está tudo criptografado, e ele é muito rápido, eu rodo navegador daqui, rodo um monte de ferramentas daqui, e não tem lag nenhum, travamento nenhum, porque ele é muito rápido. Então, meu pendrive, tenho também no meu dia a dia, meu relógio, aqui é a parte do vídeo onde as pessoas podem rir Pô, mas você tem um relógio que é de, sei lá, 1980 e não sei quanto? É, pois é, esse aqui é o G-Shock 5600E, é o, 5600, é, é. É o DW-5600E Se eu não estou enganado, esse, esse, essa versão aqui é de 96, mas o primeiro G-Shock que era muito parecido com esse É de 80 e alguma coisa, 86, eu não estou certo é muito antigo, mas funciona bem demais. É leve, é, é bonito, eu acho ele bonito. É resistente. Sempre funciona, sempre funciona, nunca para. Ele tem, tem coisas que eu acho muito legais. Ele tem, uma, tem é, iluminação, ele apita de hora em hora, tem alarme, tem cronômetro. Tem dois tipos de cronômetro. É, bom, isso aqui, cara... Eu, mais pra frente aí, eu pretendo até comprar um outro G-Shock. Vou, comp vou comprar o, o G-Shock Rangeman. Ele é trisensor, ele tem bússola, barômetro, altímetro, termômetro. É... E ele é mais rombudão, assim, mais robusto. Mas isso aí é luxo. Porque esse reloginho aqui, ele me atende perfeitamente. Gosto muito dele. É leve, eu, eu levo ele para academia, para cronometrar o meu treino. Eu gosto muito. Isso aqui foi um presente do meu pai. E eu não posso falar nada mal desse reloginho, que ele é bom demais. Tá aqui, G-Shockzinho clássico. Bom, sobrou mais o quê? Sobrou o meu óculos de sol. Isso aqui é um Ray-Ban. Eu não sei qual é o modelo específico dele, porque... Esse óculos aqui eu comprei em 2005, 2005, tá aqui até hoje comigo, mandando ver, me atende muito bem, tá praticamente novo, muito em parte porque eu sou um cara meio, meio enjoado com as minhas coisas também, não fico tratando, eu cuido das minhas coisas, né. E enfim, 2005 tá aqui até hoje e vai durar um tempão, Ray-Ban. Em geral, as pessoas que, que gostam dessa coisa de EDC... têm preferência por itens de, de grande durabilidade... Né? Coisas mais, mais bem feitas... Marcas conhecidas... Tem gente que não liga para isso... Mas a maioria das pessoas que se ligam nessa coisa de EDC... Gostam de comprar coisas boas... Porque elas duram... Tem gente que fala que isso é bobagem... Ah, você fica pagando caro nas, nessas coisas... Mas é porque você compra uma vez só... Eu tenho essa teoria comigo... Que se você puder comprar, não for te fazer falta... Compra uma vez só. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o meu canivete vai durar muito tempo. A minha lanterna vai durar muito tempo. O Wave vai durar muito tempo. Como esse relógio durou também até hoje. 2005 e ele está praticamente novo. Me atende perfeitamente. Muito bom esse relógio. Então, gente, esse aqui é o meu EDC. Eu, em breve eu devo fazer algumas, algumas modificações. Devo colocar aqui algumas coisinhas a mais no meu chaveiro. Eu acho que eu vou comprar um spray de pimenta. Enquanto a gente não pode portar arma de fogo, que é o nosso direito, é, é um direito humano, né? É, mas enquanto a gente não pode portar arma de fogo, eu acho que eu vou, vou colocar aqui um spray de pimenta, que também é proibido por acaso, mas vou portar mesmo assim. E no mais é isso. Quem, quem gostou pode dar um like, quem quiser conversar sobre o meu EDC, sobre os itens, quiser dar alguma sugestão, quiser trocar uma, alguma ideia, pode deixar aí o comentário embaixo aí que a gente, a gente conversa. No mais é isso, galera. Abração para todo mundo e até a próxima.